Olá, sou Maurício Mococa, hoje vou fazer um vídeo das iônicas de bambu como elas funcionam e também mostrar para os amigos aí que para fazer iônica é muito simples demais ontem eu fiz um vídeo já que eu postei lá fazendo ela e hoje eu vou mostrar ela na prática achando e tirando então é meu amigo Edson aqui que vai fazer a gravação então eu vou mostrar para vocês como é que é o, o esquema aqui das várias Aqui ó, nós temos um pino, que é um pino de, um de cobre, que vai encaixado aqui no furinho do bambu. E aqui na ponta nós temos um pino de, de metal. Então, a outra mesma coisa, é só um pininho aqui para encaixar no buraquinho, aqui, encaixou lá, lá. E a outra ponta é a mesma coisa, é um pino de metal. Agora nós vamos pegar, vamos fazer mostrar, o que nós achar, nós vamos tentar tirar. Vamos com o detector. Tem ponto. E vamos tentar achar na prática aqui. vou, vou colocar o detector aqui na cintura, porque Vamos lá, tá aqui, ó, corre aqui. Isso aqui você traz pra mim no amor. Agora fica sem fato. bom, agora é o seguinte, nós vamos é o resto vai estar de frente a gente vai tentar dar para o de aqui ela cruzou aqui vamos conferir então, vamos ver o que tem aqui embaixo Primeiro vamos passar o pinto-ponte Então tá aqui ó Bom, o pinto-ponte acusou aqui ó Bem perto, jacarinho. na ponta dele porque senão não vai ficar então estamos aqui, ó, nesse meio aqui. Ó. Então agora nós vamos passar. Agora nós vamos passar o detector. aqui ó esse lugar aqui tem muito lixo então é provável pode ser com um aqui então vamos ver aqui um pedaço enferrujado de cravo de ferrar cavalo então é tá aí ó mais comprovado que as varas de bambu funcionam então vou jogar para cá vamos fazer outra vamos caçar outro com ela vamos ver se ela dá a direção aqui para nós ver se nós achamos alguma coisa para cá ela já cruzou mas só que eu já vi o que está em cima do chão ela cruzou aqui ó em cima desse lac aqui ó isso aqui é um lac bem pertinho já cara bem pertinho para fazer é ele mesmo esse aqui ó, é um lac de latinha ela cruzou em cima então eu vou pegar de baixo para cima aqui para o detector para a câmera pegar ele ela cruzando bem certinho então ó ao chegar em cima as varas de bambu cruzou então vocês viram que é muito simples para fazer um detector de as né com quatro pedacinhos de bambu você faz uma varia e tem outra coisa também se eu colar um diamantinho aqui na ponta dessas varas aqui, ó. Passar um durex nele no saquinho aqui, ó. E aqui, ó. Ela já não pega esse. Ela já não pega esse de latim. Só que aí só caça diamante também. É um outro vídeo também. Com a hora eu vou fazer com, com as varas dessa aí um vídeo também caçando diamante comigo. Bom, agora nós vamos tentar pegar um outro lado aqui. Vamos ver que nós vamos achar. Já estão tendendo para a que é que é que eu agora. achou alguma coisa aqui. Vamos conferir aqui de novo, porque eu acho que ela acharam alguma coisa aqui. Já está nesse meio aqui. Então vamos vamos primeiro vamos primeiro ao pimponte ó não está fundo porque o pimponte já acusou que está menos de 7 centímetros Agora mais o outro teste com esse aqui. E é comprido. Deve ser pedaço de ferro. Vamos ver o que é que nós achou, né? Bem pertinho já, Então vamos ver o que nós, nós temos aqui. Eu acho que essa pedra aí. Vai fundo. O rapaz foi tá quebrado. Hum, vou precisar da paz, né? Hum? Hum. É, é. a fundo hein é se não achar né carga o vídeo É grande, parece que o negócio é grande, é. Né? Pode esquecer. Tá pegando daqui, tela tá na frente, passa para lá pra ver o que Sim, yeah. sim. Ui, né? Quantos minutos tá dando aí? Treze. Tempo quatorze. Ele é muito quente, uhum. né? Deve ter passado no ping não achou? Um parzinho, pra mim é. aqui ó mas Cavaco. Que... Achou? Aqui? Achou. Nossa, olha aqui rapaz, tudo isso para cá aqui. Achou o que que era. Mas as varetas de bambu não mete, né? Achou. Mas agora você vê o trabalho de eu achar esse arco de coisa aqui no meio. Olha. Mostra certinho. Passa na vareta, passa na, passa na outra também para ver, para comprovar que é isso. Aí ó é, pronto. Beleza. O PI também não nega, né? Não. O também não nega. Ah, Bom. Vamos achar outra coisa. É com 16, ó. Hã? Com 16. 16? É Pode um 20 mesmo, tipo... Bom. Vamos fazer mais um, para nós encerrar esse vídeo. Aí os amigos vêm aí no Youtube aí, dá uma olhada aí na... na as variônicas que o pessoal faz aí, de 700 conto mil real aqueles da China, mil e tantos contos isso aqui faz a mesma coisa que lá e esse aqui ainda tem mais, que esse aqui eu coloco diamante nele, eu caço diamante aqueles que, aqueles que vem da China, não caça nada, só caça pedra então é o seguinte um dia eu vou sair para caçar com variônicas e não vou levar as variônicas Vou levar só o alicate uma chave de fenda e vou fazer as variônicas no lugar E vou fazer o vídeo para o pessoal ver como é que faz Então vamos agora, vamos tentando aqui Ela já está indo, já tá achar, já achou Já cruzou Está aqui Dá uma essas variônicas aí. Eu vou passar o teu corpo primeiro, porque já está no lado mesmo. Vamos testar com o, o que encontra. Pra lá e ver. Enquanto parece que não tá pegando, hein? Parece que tá mais fundo. Talvez pode estar tá lá né? é. É ainda. Saiu o barro junto aí, ó. Esse aqui, esse filme está ficando muito longo. É, vamos ter, vamos ter só um outro, né? Vamos só esse aqui. Deu outro nesse aqui, lá em 15 minutos Vai só cavar meio ligeiro aqui, porque... É. é, vai dar um. Que de laca. Lata, É lá, mãe. Pelo amor de que a cruzou. Bom, cruzou. dar. vai dar tempo outra aí? Tá com 21. Vamos ver se vai dar tempo meio do mais ligeiro. vou dar pegando aí ó Onto do está pegando também um pedaço aí para baixo Você pegou essa lata? Certeza. Ah. Certeza. Hum, mas a pedra também, ó. Ah. Onde você tá com a pedra aí também tá puxando. Hum. Isso hum. aqui, ó. Já nós encerra esse vídeo. Hum, mm. esse tá fundo, Achou? Achou? Achou! O pimpão dele não pega. Não pegou. Agora pegou. estava desligado. Tá desligado. Já era. Achou. Achou é o agora. tamanho do ferro enterrado. Achou o ferro. Agora, você escreveu um detalhe? O ferro tá aqui, não tá? agora vamos ver se as varinha vai cruzar em riba dele aí bom pega bem as de frente agora bem, bem na frente na frente cuidado pra não pegar a caminhonete então ó o ferro tá lá embaixo ó. agora já cruzou eu vou dar vou andar para trás ela vai descruzar ela fica na mesma distância que tá minha mão que é 20 centímetros eu vou para frente vai chegar em cima ela está cruzando vou para trás descruzo. Vou em cima as cruzo. Vou para frente as descruzo. Só que agora elas vão querer virar para trás. Ó. Pega as virando. Ó. Ó, elas estão tá virando por quê? Porque eu passei o carro para trás. Ó. Então eu vou voltar. Deixa eu, eu posso pegar. Eu vou voltar elas vão cruzar em cima. Espera eu, eu vou pegar a caminhonete lá. Então aqui ó. Elas estão aqui ó. Se eu posso voar aqui elas cruzam sozinha em cima eu posso tirar e eu pôr de volta ó aqui sozinho isso é a varas de bambu agora o pessoal não precisa ficar enchendo aí essas varas aí esses detector aí de coiseira porque não precisa as coisas é para fazer um de uma varas um detector iônico é coisa muito simples dois pedaços de cabo vassoura dois pedaços de cabo bambu então agora nós vamos encerrar esse vídeo. Pede os amigos aí para se inscrever no canal. aí, Dá uma força no canal. Para que nós possa crescer. O próximo vídeo agora vai ser de um detector de um só. Também caçando e tirando. E uma boa tarde Maurício Mococa.